Hoje, sem dúvida alguma, é um dia triste para o Brasil que se perde um grande homem. Um homem que pode ser pedido pela sua estatura e pelos frutos dados à República do Brasil. Neste momento de pesar, a partir do embaixador Paulo Tarso Flecha de, de Lima faz pessoal em cada um de nós o compromisso primeiro. A defesa do Brasil. Em qualquer circunstância, sua firmeza na busca do interesse nacional será inspiração para gerações que o sucederem.